Olá Rogério, olá pessoal para quem está assistindo esse vídeo, eu quero aqui nesse vídeo de depoimento, de agradecimento, contar um pouquinho uh, da minha experiência, dos resultados que eu tive e estou tendo ainda com o trabalho do Rogério. Bom, uh, eu conheci o Rogério por meio de uma parceira, de uma pessoa que a gente faz trabalho juntos, né, a Mara Pissanha, e tive a oportunidade, eu digo que é a, a sincronicidade do universo, né, da gente ter se encontrado aí num dia que a Mara fez um trabalho com o um grupo dela, e eu participar, e logo que eu conheci o Rogério nessa na sessão que a gente fez, é, com meditação e tapping, foi fantástico, naquela, naquela sessão mesmo eu já vi a transformação, Ocorrendo na hora, com o meu equilíbrio emocional, com os meus pensamentos mais alinhados na direção do que eu queria E não naquela confusão mental que às vezes a gente se deixa levar no dia a dia do trabalho, da casa, da correria, do estresse, enfim E vi o quanto esse seu trabalho é valioso, tanto que já conversando contigo, quero muito sim ter contigo uma parceria de trabalho para a minha galera, né? para as mulheres que hoje eu trabalho com a questão de produtividade, qualidade de vida, nesse equilíbrio como um todo, não só da organização do tempo, mas também da questão emocional, das nossas crenças. É, o seu trabalho é muito, muito rico nisso. né? E a partir de então, daquela sessão, comecei a, a trabalhar com o seu material da plataforma Ansiedade Zero, e de lá para cá tenho tido resultados incríveis. É, até foi muito interessante na minha vida pessoal e na minha vida profissional, tá? Na minha vida, enfim, é, foi muito interessante um dia que a gente ia fazer uma reunião, lembra? Foi Skype e um pouco antes, é, isso era próximo do almoço, é, Sabe aquele dia que não tá indo muito bem, você já não acorda, parece que acorda com o pé esquerdo, né? E antes até da reunião contigo, eu falei, não, peraí, eu preciso melhorar essa energia, eu preciso melhorar esse meu padrão. E aí eu lembrei da ferramenta, né? Fui lá na plataforma, acessei a meditação, é, uma outra meditação que é muito legal, que você colocou lá, não só a é, meditação da manhã, da noite, mas outras, da procrastinação é fantástica, das vozes que te puxam pra baixo é fantástica. Eu selecionei uma delas, eu não lembro qual foi agora, e fiz ali, permitir permiti parar 15 minutinhos aquela manhã e foi crucial para o meu dia. Tanto que eu comentei contigo no dia, lembra? Eu falei, Rogério, eu acabei de fazer a meditação com o Tep, e a minha energia mudou e tô numa outra vibração e vamos lá, as coisas vão dar certo. E realmente, aquele dia fluiu de uma forma fantástica. E isso é prova, é, resultado do seu trabalho, né da sua dedicação, do seu profissionalismo. Você é uma pessoa que desde o primeiro momento que eu tive contato, vi que é uma pessoa especial no sentido de, da tua dedicação, da energia que você coloca nesse trabalho, porque você acredita. Né? E quando você acredita, quando a gente acredita, a gente passa a verdade. Então, nada mais merecedor e justo do que eu estar aqui hoje gravando esse depoimento para você, em gratidão e reconhecimento pelo seu trabalho. E também para as pessoas que você for divulgar, que possa estar em contato com esse vídeo, para mostrar para essas pessoas que, que o seu trabalho é muito valioso. Né? Quando a gente grava um depoimento assim, de coração e, e, e com a vontade mesmo de contribuir com o mundo, porque é o que você tem, né? essa vontade sua de levar esse seu trabalho para mais pessoas, isso é, isso é muito bacana e, e esse é o objetivo maior do meu depoimento, de que outras pessoas saibam que não só os vídeos que você grava, né, mas que os, os trabalhos que você faz são com muita é, seriedade, muito comprometimento, é isso que eu vejo em você como profissional, que você de fato gosta disso, né, dessa, dessa, dessa questão emocional, do equilíbrio emocional, que também tem muito a ver com a filosofia que eu pratico, gosto muito, sou muito fã desse trabalho, e você traz isso com uma leveza ímpar, né, você, o que me encantou no seu trabalho é que você Pega coisas que, dá na teoria, são muito até complexas, considerando todo o estudo que é feito, de neurociência, de PNL, mas você pega isso e transforma isso de uma forma tão leve e tão fácil, que é muito gostoso. Então, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, gratidão ao universo por ter nos colocado em sintonia e quero muito poder contar contigo, estar contigo nessa caminhada, te acompanhando, te desejo muito mais sucesso é, e desejo que todos os seus caminhos aí sejam permeados de realizações, de conquistas, que eu tenho certeza que tudo e todas as pessoas que você colocar a mão ou que você ensinar ali a fazer o toque, o tapping, né, que possam realmente ser transformadas e internamente e a partir disso também transformar todos à sua volta, ok? Um beijo grande e gratidão mais uma vez. Tchau, tchau.